Cais estão por toda a parte, A causar problemas a despendiar passa de rasteiras e ficas adiado Se as meias somem, ficas assombrado Se ok, músico qualquer causa sairios daqui onde der O nosso herói tem comissão Com eles estamos a ser uma ligação Sobrenatural Vai falar com espíritos Sem medo de atribuir Eles sabem quando está bonito Porque eu tenho um companhia Vai falar com os espíritos Sem medo de atribuir Eles sabem quando está bonito Porque eu tenho